Demorou, mas eu finalmente entendi que do jeito que eu estava fazendo, você nunca iria sair de mim. Sabe quando você está andando em círculos e não consegue se dar conta de que desse jeito nunca vai sair do mesmo lugar? Foi exatamente assim que eu fiquei nos últimos meses. Por isso que as coisas continuaram do mesmo jeito que você deixou quando decidiu ir embora. Só eu... Eu estava desesperada para te esquecer, para te superar, para seguir em frente. Que eu não conseguia ver que isso era tudo que eu não estava fazendo. Eu fingi que tinha desapegado. Mas até ontem, eu guardava o seu cheiro em um moletom que ficou no armário. Até ontem, eu revirava seu Facebook atrás de alguma coisa que pudesse me fazer ter esperanças de que nós ainda seríamos nós. Até ontem eu investigava a sua vida... Tentava descobrir onde é que você estava... Com quem você estava... Como se isso fosse mudar alguma coisa... Até ontem eu ainda postava coisas para tentar te atingir... Soltava indiretas... Fazia de tudo para ver se você sentia minha falta... Do jeito que eu sentia a sua... Mas nada adiantava... Nada, nada, nada... Para as minhas amigas... Eu dizia que estava tudo bem... Que você era passado... Mas aqui dentro... Eu continuava esperando, eu continuava esperando o dia em que você apareceria, arrependido, me pedindo de volta. Eu passei a sair como se isso fosse a minha salvação. Comecei a colar em todas as festas que me chamavam, a bater ponto nas baladas, comecei a encher a cara, mesmo não gostando muito de bebida. E às vezes, no meio do porre, eu te ligava, sem falar nada, só para ouvir a sua voz mandava mensagens me humilhava, chorava, ficava rouca de tanto chorar, fico rouca de tanto chorar, outras vezes beijava alguns caras tentando encontrar neles o seu beijo, o seu gosto, terminava em casa, sofrendo, chorando sozinha, querendo você ali, a verdade é que eu só queria te vomitar, te expulsar de dentro de mim. E achava que em cada porra, em cada noite agarrada na privada, você estaria mais longe. Mas eu me enganei, porque tudo aquilo ainda era sobre você. Eu ia as festas tentando te esquecer, eu postava fotos pra você ver como eu estava bem. Eu confirmava eventos que eu nem queria ir só pra você saber que eu também estava me divertindo. Eu beijava caras que de algum jeito você descobriria. E as coisas que eu sabia que você ia acabar sabendo Tudo pra de alguma maneira conseguir te provocar E sabe o que mais me irritava? Não importava nada do que eu fizesse Você não ligava Porque você já tinha me esquecido Vi as pessoas me olhando com pena Vendo as ceninhas que eu fazia Assistindo meu choro Limpando minha maquiagem borrada Eu via todo mundo tentando entender O que, é que eu estava fazendo comigo Mas nem eu entendia queria que você sofresse como eu sofri, que sentisse a minha falta, que sentisse ciúmes, que se arrependesse. Então, depois do fim, em vez de encarar o luto e seguir em frente, eu resolvi fazer de tudo para continuar acreditando na gente. Eu tentei chamar a sua atenção do pior jeito. Eu me procurei e não me achei, então eu me preocupei em te atingir. E não pensei em mim, não pensei em cuidar do meu coração, em tratar as minhas feridas. Eu tentei te esquecer do jeito errado. Mas agora eu entendi. Você não vai voltar. E lutando contra isso, eu vou estar lutando contra mim. Agora eu vou fazer o contrário. Não quero mais te esquecer. Eu quero me lembrar. E me lembrando... Eu vou ocupando o espaço que tem você.